Olá, minha gente. Estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, aqui pelo canal oficial da Rede PT, também pelas redes sociais, fanpage, YouTube, Twitter, Instagram. É, como sempre, nós nesta edição do Direitos na Rede vamos discutir também uma questão do interesse da cidadania, de interesse dos direitos fundamentais, enfim, de interesse da vida democrática em sociedade. É, é, o nosso Direitos na Rede, como você sabe já, está completando um ano de existência E nós, nesta data, que quase coincide com o aniversário do ex-presidente Lula O nosso líder no PT é, Nesta data vamos abrir esta nossa edição do programa Com um pequeno vídeo em homenagem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de novo está liderando as pesquisas para a presidência da República em 2022 e liderando com folga a ponto de haver até o risco de vitória no primeiro turno. Então, 76 anos de idade do presidente Lula, um ano de idade do nosso programa Direitos na Rede. Vamos ao vídeo. Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente Que veja em meu olhar Um retrato desse meu Brasil Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança A gente tem uma fé que não cansa e continua acesa Esse bem no que viu e no que virá You're É isso aí, 76 Muito anos bonito. do homem que mudou o Brasil. Nesta edição do nosso programa Direitos na Rede, programa dirigido, produzido pelo Zé Alfredo Carvalho e editado pelo Tiago Cavani, nós vamos continuar, como sempre, discutindo uma questão do interesse da cidadania. E hoje é um tipo de balanço dos direitos, da cidadania, das perspectivas políticas eh, para 2022 e daquilo que ocorreu ao longo de 2021. Para tanto, eu estou recebendo especialmente honrado a professora Elza Mesquita de Paula Rossi, a nossa Elza Rossi, que é, como todos sabemos, professora da rede pública, foi professora por décadas e décadas, foi secretária da Educação de Ribeirão Preto, implementou a inclusão dos alunos com necessidades eh, especiais na rede municipal de Ribeirão Preto, colocou em funcionamento a Casa da Ciência lá no, no Bosque Fábio Barreto e otimizou também o Centro Educacional eh, Paulo Freire. A Elza Rossi é para nós uma referência de cultura e educação, tanto que recentemente recebeu o título de Patrona da Educação Pública de Ribeirão Preto. É com esse monumento da educação e da cultura em nossa cidade que nós vamos fazer este balanço de 2021. O balanço na política, o balanço nos direitos, o balanço na pandemia e, o, e a perspectiva para 2022 também tem que entrar nesse balanço. Muito obrigado pela presença aqui, professora Elza Rossi. Obrigado, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço muito a presença de estar aqui com vocês e vamos discutir a questão dos direitos que são tão importantes as questões que são fundamentais para a nossa população. Eu sou militante da educação, mas estou aqui para discutir com vocês aquilo que ficar é, a critério da, do nosso, da nossa fala, da nossa conversa, porque eu acho que a nossa afinidade política é muito grande e eu sigo os ideais do Partido dos Trabalhadores, sei que você é seguidor também desses mesmos ideais, e é por aí que a gente permeia a nossa vida. Muito bem. Então, esse daí vai ser o rumo da nossa prosa aqui. Sem dúvida. Então, tá bom. <risos> Rosa Rossi, você, eu vou chamar de você, porque a gente é muito amigo. Obrigada. Né? É isso aí. Mas você é hoje um nome respeitadíssimo em Ribeirão Preto, foi candidato a vice-prefeito na última eleição, e eu pude constatar a sua popularidade, a sua ligação, a sua empatia com o público, ex-alunos, família de ex-alunos, com o público em geral. Né? Então, isso foi uma lição né, que eu também aprendi. Você disse que está no PT há muitos anos, tem essa militância toda. Eu constatei né, o vigor... Dessa militância Na rua, na chuva No meio do vírus, no sol E a gente foi fazer campanha juntos Para mim foi muito honroso Fala para nós aqui, Elsa Qual o segredo dessa vitalidade? Hein? É, eu eu gosto muito dessa Desse contato com a população é, Tanto que a profissão de professor Vem exatamente ao encontro Dessa situação Gosto de estar junto com as pessoas De conversar, de discutir de ouvir, principalmente, e isso me faz é, estar sempre presente onde as pessoas estão. Eu gosto desse trabalho. Eu fui militante do PT, sou militante ainda, agora já um, com a idade um pouco mais avançada, mas não deixo de fazer esse trabalho, porque eu acho que isso faz muito bem para a gente como pessoa de ter um contato com a população nessas condições, de viver com a população as situações que eles vivem. Porque eu, na realidade, sou uma pessoa que nasci num meio simples. Meu pai sempre nos ensinou que a gente tem que ouvir as pessoas, tem que respeitar aquilo que as pessoas sentem, tem que discutir isso com eles. Então, por conta disso, a escolha minha da profissão foi exatamente no sentido de estar presente com todos, de conversar e de fazer o que fosse possível para que a gente tivesse uma população que tenha os seus direitos garantidos. Esse é o meu, é o meu objetivo. Muito bem. E para 2022, continua essa garra aí? Porque vem uma eleição histórica. Ah, né? eu imagino que é uma das mais difíceis. Vem uma inventamos. das mais difíceis. Aí tem a obrigação de derrotar Bolsonaro, eleger Lula, garantir a posse do Lula, garantir a governabilidade do Lula. Eleger eu... um deputado federal, um estadual aqui para o Ribeirão Preto, exatamente. que eu Exatamente. É eleger os nossos deputados é, para garantir a governança lá para o Lula. Então, é uma eleição... Histórica, tá com essa garra também, essa roça? Estou há 20, 30 anos atrás. Fui na posse do Lula, fui na posse do governo Lula. Eu Foi lá em estive, Brasília, fui lá em Brasília. Passamos a noite da passagem de ano dentro do, do nosso ônibus que nos levou para a posse do Lula, lá de 2002 para 2003, exatamente. Na primeira. A primeira posse, 20 anos, né? E, e esse, esse, essa viagem é histórica, ficou muito marcada, porque é uma quantidade de pessoas que estavam ali presentes e uma diversidade que eu acho que nunca mais vou ter a oportunidade de ver esse povo todo junto. E eu acho que nesse momento nós estamos buscando um caminho desse, porque a população brasileira está assim, ávida de ter alguém que possa estar lidando com ela, que dê-lhe a atenção necessária e que possa fazer com que todos cresçam juntos. E você acha, como, como disse o Obama, que o Lula é o cara para isso? Eu acho que o Lula é o cara. <risos> o Elza, eh, nós vamos começar aqui no campo dos direitos da educação, que é o seu campo. Ah, ali, né? Esse você, é o meu campo. Você é a autoridade. Ali eu me sinto à vontade. Ah, ali a peteca não cai, né Elza? Ah, meio difícil. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, olha, você tem muitas realizações aqui, eu estou vendo aqui pelo seu currículo quando foi secretário, como professora, como diretora, como secretária, você foi tudo aí, deu aula de ponta a ponta, do fundamental. É, do ensino infantil é. até o, o a... pessoal de, até, até, até a secretaria da educação. Olha Então tá eu vendo? fiz esse trajeto todo na educação aqui em Ribeirão. Que legal. Se eu fosse perguntar para você, então, quais as grandes realizações, nós vamos ficar aqui a tarde toda. Eu vou te fazer uma pergunta seca. De tudo aí que você realizou, que você aprontou como professora, diretora, secretária municipal da educação, qual que é uma coisa que te dá uma ou mais? Coisa que te dá mais orgulho? Olha, como professor, eu, eu fui professora de matemática na rede. Eu, eu nunca... Tive um atrito com o aluno. Isso, para mim, numa matéria que as pessoas tinham muita dificuldade, Sim. inclusive... É, dificuldade é muito medo, bom, né? porque nunca eu tive um aluno que tivesse medo da minha aula. Quem, alunos meus que estão assistindo podem testemunhar isso. É, eu encontro alunos hoje que são engenheiros formados, tem médicos vários aqui em Ribeirão Preto, e muita gente que seguiu as profissões é, os profissionais de nível técnico, e os meus alunos sempre disseram, olha, o que você fez para a gente em sala de aula foi muito bom, porque a gente teve uma troca de vida na realidade. E isso foi, para mim, as pessoas dizem, e eu também cresci muito com isso, de poder estar tá assistindo essas pessoas de perto, trocar experiências e estar com elas. Então, como professora, eu fiz aquilo que, que eu sempre quis na vida. Então, peraí aí, a tática era a seguinte... Vamos acolher o aluno, quebrar o medo dele, quebrar o gelo e ensinar matemática, era isso? Aluno meu não tinha medo de matemática. Graças a Deus eu consegui trabalhar com eles e eu recebo e-mails deles até hoje. Há poucos, é, quando, quando eu estava na Secretaria da Educação, ainda recebi um e-mail de um aluno que eles eram em três irmãos, foram embora do Brasil, na época ele tinha 14 anos, depois nunca mais teve que voltar, pôde voltar aqui. E ele descobriu o meu nome na Secretaria da Educação, mandou um e-mail dizendo que se hoje ele tinha uma profissão super bem sucedida e que ele era uma, uma pessoa que tinha acesso no mundo inteiro na empresa que ele trabalhava, ele lembrava muito das aulas que eu dei. Eu achei isso muito legal, poxa. É difícil você receber um e-mail de um aluno que foi seu aluno há 30 anos. E, e ainda comentou que falava muito no meu nome para os filhos dele, Nossa. contando o assunto dos nossos, das nossas discussões, Mas... das nossas aulas. Na época, eu tinha 23 anos. Era muito bom você poder trabalhar com alunos nessa faixa etária. Ele ficou comigo até o nono ano, praticamente, depois foi embora e, longe do Brasil, encontrar o nome da gente, mandar um e-mail na Secretaria então, da Educação. Isso Elsa, é um histórico, né? Histórico. não e, essa, e a matemática é o terror, né? A matemática, ela, é. a matemática... Não é. A matemática é tida por é muitos, muito boa. É tida por muitos como um mito, impenetra. Ah, sou ruim de matemática, eu não sei. <risos> mas isso é muito comum você ouvir. Qual que era o segredo? O segredo era a paciência, era a descontração. Como é que você ganhava o aluno ali para falar, oh, véio, você vai aprender matemática? Eu acho que era muito na, descontra na descontração dos alunos, mas também, por outro lado, é, eu conversava muito com os pais... Colocava para eles da importância que é o aluno ter uma, uma boa habilidade em matemática uhum. e tudo mais. E, e também nunca chamei a atenção de aluno. Nunca, eu, na minha aula, um aluno fez qualquer comentário com o outro que estava na lousa, por exemplo, e errasse um exercício. Nunca. Porque a, a primeira coisa que eu dizia para eles, não vá fazer comentário que possa inibir o aluno. Ele tem direito de aprender. Olha, e isso fez e com que eles tivessem isso. confiança. Isso é confiança na gente. Ah, já. confiança. Né? Então, é. essa confiança foi muito importante. Era um clima favorável que você criava ali. Muito. Entendi. Welze, como secretária, qual um orgulho que você tem ou um, uma realização que você aponta, ó, isto tem a minha mão ali? Como secretária, eu acho que uma das coisas que a gente fez aqui que foi muito interessante foi uma parceria que nós fizemos com a cultura e com o esporte. Então, a Secretaria de Educação trabalhava numa conexão muito séria com a questão do esporte e com a questão da cultura. E nós re realizamos muitos projetos, muitos projetos, com os grupos trabalhando juntos, com, com esses três... Que eram, cada um tinha sua secretaria, mas todos juntos no trabalho. Daí surgiu. É, o ribeirão em cena que foi uma parte construída naquele período o cauim que vinha de uh, datas anteriores mas que nós conseguimos fazer muita coisa relacionada às questões do cauim eu, até hoje o cachaça fala sobre isso me chama há poucos dias nós estivemos eu lá assistindo vi um filme o carinho e ele que fez, eu tem por você uh, uh, uh, Respeito. por conta do trabalho que a gente teve ali que eu acho que foi assim, muito sério e isso é, mobilizou muito os alunos que a gente tinha na Secretaria da Educação. Nós tínhamos feito, uma, na parceria com, é, Cultura e Educação, uma parceria com o grupo de xadrez. Nós chegamos a ter 800 alunos que jogavam xadrez no ensino fundamental de primeiro ao quinto ano. Por que, que nós fizemos isso de primeiro ao quinto? Porque os, os pequenos ensinavam os maiores, que não sabiam. Então, o maior que não sabia jogar xadrez, aprendia com o irmão. Todas as escolas tinham aula de xadrez. Fizemos campeonatos de xadrez, porque eu acho o xadrez muito importante. Ele desenvolve estratégia, disciplina, A atenção... Raciocínio. Raciocínio, né? Situações de jogo que você pode construir para você ganhar uma partida. Então, eu achei, na época... O xadrez estava sendo começando a introdução em alguns lugares. A nossa introdução do xadrez na prefeitura aqui foi motivo de expansão para muitas escolas do Brasil, inclusive. Nós recebemos comunicados de Pernambuco que tinham introduzido o xadrez lá. É, fora do Brasil, muitos locais, isso, isso atingiu espaços que a gente nunca imaginou. Você entende? Com um grupo de xadrez que foi trabalhado em Ribeirão Preto. Pena que depois acabaram com o xadrez, porque todas as escolas tinham, por sala de aula, tinha, cada sala de aula tinha lá o seu grupo de jogos, você entende? Em todas as escolas de ensino fundamental. Eu acho que foi uma das coisas que marcou muito. Tivemos uma relação muito boa com o Ribeirão Criança, fizemos muito trabalho em parceria. As crianças da educação infantil tinham corais que na época eram regidos pelo Márcio, que você conhece muito bem, né? O Márcio trabalha Márcio com a gente, o Márcio, Co... Márcio Coelho, a mulher dele, a, Ana, é, a Ana Ana na época era uma outra pessoa que ele estava que, que era a esposa e também trabalhou junto com a gente, foi assim de um trabalho muito significativo. O Paulo Ramos que trabalhou conosco até hoje a gente tem uma amizade de fraternidade por conta do trabalho que foi desenvolvido com as crianças que precisavam mesmo disso né? uhum. então essas coisas marcaram muito eu acho que isso é que marca muito a passagem da gente porque a população de Ribeirão ainda conhece eles me encontram na rua e falam eu te conheço, mas de onde que é que eu te conheço? aí você vai levando a conversa um pouco que você coloca para as pessoas na hora eles falam, ah, foi meu filho participou do projeto tal uhum. Ah, o meu estudava na escola, você ia muito lá porque eu frequentava muito as escolas. Uhum. É, eu acho que cada, cada dirigente tem o seu sistema de trabalho. Mas o meu, uma parte do dia, era visita nas escolas. Então, era meio dia para trabalhar pra, lá dentro da secretaria e o outro meio dia para visitar as escolas. Uhum. Então, eu ia em todas elas. Acabava a última, e começava de novo na primeira. Inauguramos muitas escolas, fizemos um trabalho que... Foi assim, expansivo em relação à questão da educação aqui na cidade. E tivemos apoio. Né? Quando você tem apoio do, do governo que, tá, que você está servindo no momento, você consegue desenvolver um trabalho bom. Uhum. Né? Nós tivemos congressos de educação. Às vezes eu vejo... É, dirigentes que passam pela secretaria hoje que dizem o ah, primeiro congresso de educação que Ribeirão está fazendo. Não, Ribeirão, quando nós passamos lá, trouxe gente de primeira linha para o congresso de educação aqui. Nós tínhamos congresso com 600, 700 professores participando, além dos da rede que nós tínhamos aqui. Trouxemos Antônio Nova. Antônio Nova é uma pessoa que a educação do mundo inteiro conhece. Uhum. Ele veio no Brasil para passar por cinco cidades e incluiu o Ribeirão Preto na visita dele e veio aqui falar Olha com os nossos aí. professores. Olha aí, Elza, eu vejo que, não só pelo que você fala, mas pelo que a gente constata aí, acabei de fazer um programa com o, o Márcio Coelho, fiz outro com o Paulo Ramos. E, eu assisti. E, e, e, e você vê que todos confirmam, de fato, essa... Esse, esse seu trabalho. No campo, portanto, pedagógico, foi uma, uma, digamos assim, uma revolução local na educação. E no campo também da expansão física da rede, foi importante também? Foi. Nós entramos na rede, ele tinha na época, por volta de 22, 23 mil alunos. Uhum. É, no, no último período que nós passamos por lá, já tinha 42 mil alunos, quer dizer... Dobrou. Dobrou, praticamente dobrou. Né? Sem contar que a gente fez muita formação de professores, muito curso de formação que atingia todos os professores. Nós fizemos é, trabalhos nas escolas, a, a equipe da secretaria era uma equipe muito unida que ia muito nas escolas, muito, saber o que o professor precisava, como é que ia tocar. Temos pessoas aqui da cidade que trabalharam com a gente, hoje estão até aposentados que tocaram aquela secretaria de uma forma assim, que, que é o que colabora. Eu acho que quando você tem uma equipe que soma no trabalho... Entrosada. É, é entrosada, era totalmente entrosada, você entende? Tanto os diretores que trabalharam conosco, os coordenadores, coordenadores da secretaria, tem uma muito conhecida na cidade, a Francisca, uhum, você deve a conhecer. Claro. A Francisca foi coordenadora lá também, trabalhou com a gente, coordenava, a, a maioria das escolas era também sobre a coordenação dela. Uhum. Eu, eu acho que o ponto positivo dessa situação toda era você trabalhar em conjunto. Uhum. E outra, ter uma abertura para falar com as pessoas, né? Você precisa ter isso. Acho que a pessoa que dirige tem que dar a oportunidade das pessoas conversarem, senão você não sabe o que se passa. Uhum. E pra, comigo eles sempre tiveram ampla liberdade de falar. Eu pude utilizar esse tempo que eu ia para as escolas num turno do dia, ou no período da manhã ou da tarde, porque eu ficava, às vezes, até mais tarde lá na, na secretaria. Muitas vezes fiquei sozinha lá, estava com o guarda lá até 8, 9 horas da noite, 10, para despachar aquilo que eu não tinha despachado durante o dia, por conta das visitas que eu fazia e sempre fiz. Então, acho que isso valeu a pena. Foi um trabalho que foi muito gratificante muito gratificante. Eu acho que a educação teve um bom avanço naquele período, pudemos fazer muita coisa para os alunos e, e para os professores também. Foi, foi um dos primeiros momentos que houve escolha das aulas dos professores, onde eles iam e escolhiam aquilo que era deles. Em dois minutos a escolha era feita. No fim, fazíamos já informatizado, era feita a inscrição... Colocava na máquina lá, dois minutos depois estava tudo resolvido. E tivemos poucas questões que nós tivemos que retomar, ver alguma coisa. Mas para isso tinha parceria da Secretaria de Planejamento, que nos ajudou muito. É, saía com a gente, verificava terreno, onde podia construir, como ia fazer. A Secretaria de Negócios Jurídicos, que nos é, ajudou muito na organização da vida funcional dos professores. Então, tudo isso foi muito importante para que as coisas caminhassem. Né? Então, caminhou bem por isso. Por isso que as pessoas lembram. Você conversa com professores, eles lembram bem. É lógico que teve que ter gente que tinha divergência e que, natural. muitas vezes, isso é natural, natural no ser humano. Mas, a maioria das vezes, a gente teve assim muito Avanço. boas relações, avançou bastante. E eu continuo acompanhando a educação. Às vezes, não tenho tempo suficiente para poder ir lá, pra... até porque você não quer interferir. Não quer... Mas eu acho que é... aquele tempo marcou muito. O primeiro conselho de educação foi feito naquele período, com o municipal de educação começou na primeira gestão nossa. Tem muito avanço, então. Foi um legado que ficou aí. Ah, ficou muita coisa. É. Eu aprendi muito mais do que ensinei. Graças a Deus, quando você aprende mais, isso faz bem para tua alma, faz bem para você. Eu aprendi muito. Eu trabalhei na rede estadual muitos anos. Aposentei na rede estadual, inclusive. Saí como diretor de escola na época. Depois prestei o concurso da prefeitura, voltei como professor concursado. Então eu trabalhei na prefeitura um período pequeno como, como cargo de comissão. Depois eu prestei o concurso e fiquei todo o período que eu fiquei na prefeitura eu era professor concursado. Dentro da sala de aula? Fiquei na sala de aula também. Sempre gostei de trabalhar na periferia. Salgado Filho... Eu peguei aquelas escolas honorato de lucro, depois vim para cá, para o lado do, do Ribeirão do, do Jardim Juliana. Fiquei nas, nessas escolas. Trabalhei com a, a alfabetização de adultos muito tempo. Seis anos eu tive alfabetização de adultos. Trabalhei com a educação infantil, que é uma delícia você trabalhar com os pequenininhos. Então, até essa experiência larga, porque trabalhei em todas as faixas do ensino. Somando tudo, elas foram quantos anos? 50. Meio século? Meio. <risos> e agora eu sei que você continua trabalhando com educação em casa na pandemia. Ah, você é. sabe disso, também. né? <risos> no, no não aposentou. Não, continuei dando aula em casa lá pros meninos. Certo. E aí que é difícil, porque você controla uma secretaria da educação com 45 mil alunos, não controla dois em casa. <risos> é difícil, <risos> viu? <risos> Você controlava uma sala, mas dois em Ah, casa, a mesmo. sala é uma beleza, né? Com a sala era uma maravilha, com os alunos, com a rede de ensino ah, em geral. Dois em agora, dois em casa, olha para você e fala assim, ah, agora eu não vou fazer. Ah, vai, e aí você já viu, né? E hoje, professora Elza Rossi, a senhora com toda esse, essa experiência aí na educação, meio século de trabalho, de política. Hoje, como é que a senhora olha para a educação em Ribeirão Preto? Temos milhares de crianças fora da creche, o plano municipal de educação não está, já estava debatido, mas não está aprovado, não está em vigor. O que, quando a senhora olha para a educação em Ribeirão Preto, o que que lhe chama mais atenção? O que a senhora acha prioridade tem que ser feito urgentemente? Olha, nesse momento, eu vejo o seguinte, bom, a, a a questão da pré-escola, ela quase que está resolvida. Eu acho que já deu para poder atingir as crianças de 4 anos, que é obrigatório pela lei federal, né? a partir de quatro anos as crianças terem as suas vagas nas escolas. Aqu aqueles que estão mais distantes e que ainda não querem, ou que o pai às vezes não conseguiu vaga, é uma questão mínima. O problema maior é a creche, porque muitas escolas que estavam é, para serem entregues não foram ainda terminadas, não concluíram de alguma maneira, então tem muito aluno de creche que ainda não tem a sua vaga Garantida. Não sei se neste ano de 2022 está dando para atender todos. É, no ensino fundamental, é, o Ribeirão Preto atende toda a demanda que tem. É, é inclusive uma situação que às vezes a população não, não conhece. Mas é, teve um período que o governo estadual queria que a gente municipalizasse isso de qualquer forma. Vieram aqui, discutiram muito, falaram que a gente gastava muito com a educação, que dava, mantinha as escolas como se fosse restaurante, e não era nada disso. A gente fazia aquilo que era necessário para a criançada. E nós nunca municipalizamos. Ribeirão tem um sistema educacional da cidade. Então nós temos que fazer um trabalho muito bem feito aqui, porque isso é um trabalho que repercute. Né? É, a rede hoje, que, que eu tenho observado, ela tem um grande número de professores efetivos, a rede municipal, estou falando. É, já que um, um número que, que praticamente complementa aquilo que é necessário, é, é lógico que todo ano, quando aumenta o número de alunos, tem que aumentar o número de professores. E aí tem que fazer um chamamento diferenciado lá, faz inscrição, os professores participam. Mas em relação aos alunos, é, o atendimento está sendo dado. A gente quer que seja um atendimento de, de qualidade. Isso, quando não é, a gente fala, vai onde é preciso, discute, quando existe qualquer é, problema relacionado com isso. Nós tivemos esses dois anos de pandemia sacrificadíssimos para os alunos. Eu acho que isso é em todas as redes, tanto a estadual como a municipal que o, o aluno ficou, ficou meio perdido. Primeiro porque o professor ele tinha um outro esquema para trabalho, no esquema dele não era esse esquema remoto, e, e a, a aula híbrida, inclusive, que mistura os dois sistemas. Mas foi muito difícil. O professor também sofreu muito com isso, porque ele teve que fazer de novo um trabalho que pudesse atender os alunos, e às vezes teve que aprender como fazer isso, né? Esse é o grande problema e eles tiveram que fazer tudo isso junto e muita gente não, não reconheceu esse trabalho que disse que o professor não queria voltar a trabalhar e tudo não é real eu acho que é, o professor teve dificuldade por conta da questão de saúde também né tivemos várias tentativas aqui em Ribeirão de retorno não na na, na rede municipal mas ela tentou seguir o, o esquema estadual mas a rede estadual teve retorno antes da rede municipal. Mas teve muito problema de saúde nas escolas. Teve aluno que pegou Covid, teve professor que pegou. Então isso foi muito problemático. Eu acho que nesse retorno agora, que se é que a gente vai conseguir fazê-lo, é, deve haver um, um trabalho muito sério, principalmente por conta de quem dirige. Porque os alunos precisam de um momento de de atenção, atenção redobrada, porque com dois anos praticamente afastados da escola, eles perderam muito. Perderam o contato com os amigos, a forma de estudar, os livros que estavam à disposição. Muitos não tinham uma, é, computadores, não tinham celulares, ficaram sem esse conteúdo que poderia estar complementando. Eu acompanhei mais ou menos o que o, o secretário está fazendo. Aí disse que vai aumentar uma hora a aula, na, na carga horária dos alunos, mas ainda, se você analisar, é pouco. Eu só espero que os, os professores possam retomar com todo cuidado possível, que não, não deixe ninguém para trás, porque muito aluno desistiu de estudar por causa disso. Né? Principalmente no médio, porque o médio não é da, da, nossa, da nossa secretaria, do, do acompanhamento, mas é da, da estadual e nós estamos no município. Aqui é aquela conversa que nós fizemos na nossa campanha. Uhum. Nós estamos aqui para zelar pela cidade, pelas pessoas. E o meu objetivo, quando falo da educação, é em relação a todas as pessoas. Sim. Precisamos ter um retorno muito bem pensado para que esses alunos recuperem em um, dois anos, pelo menos parte do que eles perderam nesse período. Isso é fundamental. Nós tínhamos bons projetos, né? uma hora nós vamos ainda implementá-los, eu vou te ajudar. Posso não estar junto na, na chapa, mas tenho certeza que você vai fazer isso pela cidade de Ribeirão Preto. Não, nós estamos juntos sim, eu queria te, Eu queria pular um pouquinho agora para o nível federal. Nós temos um governo aí que se declarou inimigo da cultura, da educação, da ciência, Terrível. cortou programas como por exemplo Ciência Sem Fronteira cortou verba para pesquisa eh, tentou mexer no Enem eh, eh, eh, descapacitou a CAPES que é quem fiscaliza a qualidade da pós-graduação no, no Brasil também do organismo que fiscaliza a graduação enfim, foi um Afetou todos uma os confusão né? E sempre assim, uma confusão para destruir. Não é aquela confusão que você tem que, às vezes, fazer para arrumar. É. é uma confusão para destruir. Como é que, que você viu esses três, esses três anos e pouco aí do, do governo uh, Bolsonaro? Você acha que nós retrocedemos muito no campo da cultura e da educação? E se sim... Vai levar tempo para recuperar isso, Elza? Eu acredito que sim. Eu enxergo tudo isso como um desastre na, na área da educação e da cultura. Porque ele, ele buscou destruir aquilo que um povo precisa. Que povo sem cultura é povo sem memória. Não tem cabimento um negócio desse. A cultura foi assim colocada totalmente de lado, abandonada. Não, não, você ouvia coisas de gente que atua na área da cultura, como é, alguns artistas aí que trabalharam na Secretaria da Cultura, falando tanta besteira que você nunca imaginava que pudesse acontecer, como Regina Duarte, Companhia Limitada. Né? Na educação, os projetos educacionais que foram implementados Tiveram objetivo, foram estudados o que foi feito, por que ia fazer dessa forma, como é que nós vamos, o que se pensou na época foi, como é que nós vamos diminuir a desigualdade que existe neste país. E o pensado foi, através da educação, é um grande passo para tudo isso. Daí todas as políticas que foram construídas e que você acabou de colocar aí, que foram destruídas por este governo. Um governo que com três anos já passou por quatro ministros da educação. Cada ministro que passa lá fala uma coisa pior que a outra. O último que está lá falou que a universidade não é para todo mundo. Como é que um ministro da educação diz que a universidade não, não é, é para todos? todos? A luta que a gente fez para que colocassem os alunos na universidade. E depois se eu ouvi de um ministro uma palavra nessas condições... É, é, degradante, é coisa, degradante. Deixa eu te perguntar. Você está falando isso, está me lembrando uma coisa. Olha, você falou. Os fatos estão aí, não dá ah. para brigar com os fatos. Olha, não. você falou. Quatro ministros da educação. O atual. Eu nem sei o nome completo do homem. Não, não sei o nome dele. O é, não sei o que é lá, Ribeiro. O atual vem e fala uma pérola dessa que a universidade não é para todos, e já tinha dito antes que as crianças com necessidades especiais Ex atrapalhavam as outras. Exato. Bem, na cultura, você tinha no Ministério da Educação quatro ministros que só fizeram confusão. Tinha ministro da na... Educação que não escrevia direito, né? você sabe é. palavras erradas. Exato. Isso. Na educação, na, na cultura, tivemos um, um nazista que foi expulso. Depois veio a, a, a atriz lá, a Regina Duarte, Regina. que não junta Léa Lé com Cré. É exatamente. E agora tem um galã aí, o Frias, que é, eu sei que ele é genro do, do, do, do Silvio Santos, mas eu nem sei o nome do cara, não sei o que é lá, Frias, que só diz asneira. Elza, essa turma comparado com o governo que já teve Fernando Haddad na educação e Gilberto Gil na, na cultura, cultura, é de arrancar os cabelos. É, é, a gente fica assim indignado, porque coisas importantíssimas para o país foram todas retiradas. A possibilidade das, dos alunos da, da periferia poderem entrar na universidade está diminuindo. Sim, graças a Deus. Essa conversa que foi feita do Enem, por Pouco que o cenário roda também agora, Por pouco. deixou os alunos numa insegurança muito grande. Quantos alunos, milhares de alunos não foram fazer a prova? Então não foram fazer a prova. Então tudo isso somado foi um desastre na área da educação. Eu acho que a população brasileira e aqui eu quero falar para a população em geral. Tem que ter os olhos abertos, porque a gente tem que acreditar nessa juventude. Eles são o futuro desse país. O Elza, e a, você acha que a população já está vendo esse estrago? Já tá Eu acredito percebendo. que sim. Percebe. Porque quando a, popula a população mais simples, principalmente, o sonho é ver um aluno, filho, estudando numa universidade. E quantos não puderam ir mais? Nem o ensino médio eles não estão podendo fazer, porque tiveram que abandonar o médio para poder fazer algum trabalho, desse tipo de trabalho que não tem registro, que não tem nada, para poder sustentar a família. Quantos? Porque, vamos ser francos, mesmo que seja esse tal de auxílio, não sei como é que chama o custo Brasil, sei lá. Auxílio custo Brasil. Você acha que com 400 reais você sustenta uma família? Quem faz isso? Esses 400 já foram engolidos na inflação que esse governo tem. E ainda trouxe. é só para o período, é temporário, temporário só para período da eleição. Temporário. É a Até na eleição. A eleição. Passou a eleição, no mês seguinte já não vem mais. É. Botaram aí que era para ser permanente. Não sei como é que vai ser feita essa questão. Mas eu, eu acho o seguinte, esse valor, diz aí, que o, o Bolsa Família era menos, mas era por pessoa. Dentro da, dentro da mesma família quando você soma, era um o valor era maior. E eu vejo o seguinte: quando, se você fizer a conta desses 400 reais, a inflação já comeu esse dinheiro. Olha o índice inflacionário que nós estamos vivendo é. hoje. As pessoas não têm o recurso para comer. Como é que vai trabalhar? Como é que vai trabalhar? Está cozinhando em casa com álcool com graveto, uhum. madeira, graveto, que a gente chamava na minha cidade lá, era pedaço de madeira pequeno. Comendo osso com um pé de frango. Quanto, quanto fogo que está pegando nesses barracos. Quanta criança que morre dentro uhum. do barraco. Um de nove cuidando uhum. de oito, um de oito cuidando de cinco. Uhum. A população brasileira não merece um governo nessas condições. É verdade. A população brasileira... Preciso ter consciência que se não tiver um governo que pense na população, e na população como um todo, porque o governo, que passou, nosso governo que passou por lá, não atendeu só as pessoas mais simples, atendeu todo mundo. Quem tinha muito não tinha tanta necessidade do governo, mas quem, quem não tinha nada precisava que fosse atendido. Como dizia o nosso presidente, passar a fazer parte do orçamento, passar uhum. a fazer parte da estatística, não apenas como pessoas desestruturadas como eram, mas a serem pessoas que são habitantes desse país, que têm direitos que a gente tem que levar em consideração. Muito bem. Nesta edição do nosso Direitos na Rede nós estamos, como sempre, discutindo também as questões relativas a direitos, cidadania, democracia. E eu estou recebendo muito honrado, nesta edição, a professora Elza Rossi. Elza, nós uh, falamos até agora do, do campo da, da educação e vimos que, que o que aconteceu aí, como você disse, foi uma tragédia. Eu, é. eu sinto essa, dessa forma. Na saúde, com mais de 600 mil mortos e uma, essa bagunça toda na gestão da pandemia, é outra tragédia. Nossa, tragédia que não existe no mundo. Um não existe. Desse. Acho que mundo. nem na época da guerra mundial não houve uma tragédia nessas condições. Isso. E quando esse povo fala que vai acabando com o SUS, eu fico imaginando brasileiros... O SUS é a sua salvação na saúde. Não deixe acabar com o SUS. Não deixe. Porque o SUS é importantíssimo para a saúde das pessoas que não tem como pagar convênio, que não tem um médico que possa estar atendendo. Essa é a saída. É o SUS. Não pode deixar o SUS é, aos poucos ser dilapidado, como a gente vê que está acontecendo. No campo da, da economia, Elza, estagnação inflação, desemprego, o custo da gasolina lá em cima, do pois botijão é. de gás, quer dizer, outro outra tragédia. Só a tragédia. E o governo não tem um plano para sair disso. Né? É um governo que entrou lá sem plano. né? Exatamente. Então, outra tragédia também no campo da, da economia, que é um campo fundamental. Né? A tragédia a fome... é tanta, Machado, que o o, o, o ministro da economia aplica o dinheiro dele fora porque não tem coragem ah, de aplicar aqui é verdade, o, o, você vê o Brasil está com falta de investimento público, investimento privado e investimento externo o próprio ministro da economia investe lá fora investe fora, quer dizer, tragédia o, o Elza, a fome voltou né? nós estamos vivendo um momento tenebroso e este governo é responsável por tudo isso. Eu não tenho dúvida né, que esse governo... Tivemos aí uma crise econômica, veio a pandemia, mas o governo aprofundou essas crises ao limite do intolerável. Nós estamos hoje... A Praça da Sé, em São Paulo, parece uma praça de guerra. As pessoas Ai. com fome, acampadas. Uma coisa nunca vista. É um momento difícil. Você está vendo aí, como todos estamos vendo, as pesquisas dizendo que o Brasil parece que vai dar uma, uma guinada no rumo da retomada do caminho que ele vinha seguindo com prosperidade econômica, inclusão social e democracia. Né? Isso foi o que aconteceu nos anos do governo do PT. É, a última pesquisa, diz o Lula, se ele só fosse hoje, ganharia no primeiro, primeiro turno. turno. Quer dizer, ele ia colocar no bolso. Ele coloca no bolso o juiz que o tirou da última corrida presidencial e o cara que se elegeu se aproveitando da decisão do juiz. Quer dizer, ele pega os dois, soma o voto dos dois, põe no bolso e sai por aí passeando. O Lula é um fenômeno, não é, Rosa? Ou Elza? Eu também penso dessa maneira. Porque a nossa, a nossa população hoje está num estado de sofrimento tão grande que você vê as coisas que a gente presencia na televisão. Uhum. Né? Você presencia na rua, quando você sai na rua, quantas pessoas. Que você tem que ajudar, não tem outra alternativa. E, e o Lula vai voltar, Elza? Ah, eu acredito que... se Nós estamos ainda um pouco distantes da, da eleição, uhum. mas eu acho que a tendência... No país, não é crescer. Quando fala, quando o ministro da economia vem lá e diz que o país está crescendo, eu acho que só cresce naquilo que ele está aplicando. Porque no Brasil, no, para o brasileiro, não sei quem tem dinheiro de, sobrando, porque aí qualquer situação que tenha, a pessoa está ganhando. Mas na situação que nós vivemos, para a população brasileira, tanto classe média que tem que botar a cabeça no lugar, como... As pessoas mais simples estão tá sofrendo demais, demais da conta. O desemprego para todo lado, diz que o desemprego está tá crescendo. Não é, isso é fim de ano, é época de, das pessoas terem um pouco mais para poder fazer algum, alguma, algum giro nesse sentido. E aí um pouco de emprego que não é nem estruturado praticamente, porque em, registrado em carteira são muito poucos, é, a colocação que o governo faz é que o país está crescendo. Nós estamos crescendo para baixo, abaixo da linha <risos> negativa aí nós uhum. estamos. E isso é uma situação complicadíssima. Porque nós não temos mais credibilidade no exterior. É um país que é um dos maiores produtores de alimento com a população passando Terceiro fome. Terceiro do mundo. Então. E a população passando fome. Passando fome? fome. Problemas seríssimos na área da, de meio ambiente, na área indígena. As crianças indígenas morrendo de estar tá absorvendo mercúrio na água. Como é que a gente pode conviver nessa situação? Então, agora, Elza, na sua visão, a volta do Lula significa uma retomada da esperança por parte pai do povo brasileiro. E você acha que o Lula... Com a habilidade que tem, o carisma, a popularidade, o, o respaldo da população de uma votação que nós esperemos será, esperamos será estrondosa, você acha que o Lula eh, tem condição de retomar as suas políticas e, além disso, pacificar um pouco mais o Brasil, que está tão polarizado, que está mergulhado aí na, na discórdia, no ódio e tal? Você acha que o Lula tem. A, a, a estatura política, histórica e habilidade suficiente para acalmar esse país que está arrepiado com esse Bolsonaro que a toda hora utiliza as redes sociais para jogar um contra o outro, mentira, fake news. Você acha que nós retomamos o caminho do, da paz para fazer esse país crescer? Eu vejo que o, em relação ao Lula, ele tem todas as qualidades... Para fazer esse tipo de trabalho porque ele é uma pessoa que ele, ele é aberto com todo mundo ele conversa com qualquer qualquer um da população uma, do mais simples ao que está no maior patamar aí ele conversa com todos no mesmo na mesma situação ele é uma pessoa de muita credibilidade no exterior nós sabemos disso o que eleva o país nós chegamos a ser quinta potência mundial e hoje estamos lá no décimo segundo então ele tem esse potencial, eu creio que sim. A dificuldade é grande. Porque tem uma margem de, de pessoas aí que são seguidores do esquema Bolsonaro, que são muito difíceis. Eles estão caindo de maduro, mas não quer dar o braço a torcer, que a coisa está ruim. Eu acho isso incrível, gente, que você vê que não, não consegue botar o pé para fora da casa, mas é Bolsonaro. Você entende? Então, esse, esse grupo pequeno que. Que já foi de 30%, caiu para 25%, 22%, 20%, e agora, graças a Deus, para baixo de 20%. 19, né? Dessa é, 19. vez. 19. Que pode ser 17, né? É, exatamente, porque na margem de erro, eu isso. acredito que ele seja muito mais para 17 que para 21. para 21, né? É, né? Também acho. Então, é, é, isso, esse, essa, esse entendimento do pessoal. Acho que está valendo a pena eles enxergarem a que ponto chegou a essa população brasileira e o, o país como um todo. Porque é muito complicado você viver num país que não tem paz, paz de espírito, que você possa ter um pouco de alegria. Não, não tem mais alegria, não tem mais motivo. Nós temos um governo federal que não tem projeto, Nenhum. Qual é o projeto que ele teve? Que ele, o que, que ele pôde inaugurar, que foi projeto dele? Me explica. Não tem nada. Você entende? E aí o que, que ele faz? Ele, ele inaugura aquilo que foi feito no, programa, no, no governo anterior e é, muda o nome. Isso é mudança <risos> de nome. Certo? E a, a população sabe muito bem o que, que é a mudança de nome e o que, que é um programa novo. Uhum. A população não é tão idiota que vai entrar numa maré dessa, eu acho. Então eu tenho a impressão que um governo que tenha o Lula, que é um pacificador, que consegue fazer essa intermediação do nosso país com países estrangeiros, como nós vimos há poucos dias aí, a discussão dele com, sendo recebido como chefe de Estado, e o nosso governo vai lá e não pode nem comer pipoca na rua? <risos> não pode não entrar pode no comer restaurante? No não pode entrar no restaurante. Que situação que a gente chega. Então, essas questões são questões que a gente fica preocupado, mas tem certeza que na mão dele, com certeza, o país terá um outro rumo vai dar uma guinada no, no, no sentido de voltar para o caminho certo para a gente poder seguir essa essa trajetória que o país tem condições. Muito Porque bem. é um país que tem muito, mas muito para poucos. Verdade. É como diz o gerente de banco, eu vejo muito o Eduardo Moreira falar isso, que o gerente de banco fala assim para a pessoa que chega lá para pedir crédito. Ah, mas isso vai ser muito bom. Aí você pergunta para ele, mas bom para quem? É. O bom para quem é fundamental nessa conversa. Tem que saber para quem, né? É lógico. É eu vou te dar uma notícia ruim, a conversa está tão boa, nós estamos chegando já, <risos> olha só, já quase terminando o programa. Eu queria te fazer uma pergunta assim, um pouco mais genérica. 2021 foi terrível ainda. A pandemia... Não acabou, né? Não acabou, né? deu uma melhorada, mas não acabou, tem ameaças aí. A economia está no chão, né? a educação complicadíssima Arrasada, complicadíssima foi um ano difícil em termos de direitos, cidadania democracia o que, que você projeta para 2022? o que, que você vê lá na frente? 2022 vai ser melhor? vai ser diferente? como é que você está assim, desenhando imaginando 2022 no campo da cidadania da política, da vida do brasileiro? Olha, eu, eu vejo o seguinte, 22, a gente ainda tem esse governo que está hoje por aí, né? É, que ele, ele vai fa fazer todas as, as possibilidades para ver se muda, do meu entendimento, para ver se muda a imagem dele. Que a gente já está percebendo isso. Ele já está buscando outros caminhos porque ele sabe que botou o pé na lama. Uhum, né? uhum. E 2022 não dá tempo dele fazer nenhuma recuperação nesse sentido. Eu acredito que vai ser um ano muito difícil para a nossa população, uhum. certo? Nós vamos continuar sofrendo aí o que já sofremos nesse período. E, e, por outro lado, eu vejo que a esperança de poder mudar esse país tem que estar presente nas nossas, nos, nos nossos fatos nas nossas discussões. É, no entendimento do povo, o povo brasileiro tem que entender que ele tem direito de ser feliz, pô, de ter um emprego. O povo brasileiro tem que ter, pensar isso, que ele é um componente desse país rico, que tem todas as possibilidades e que ele é massacrado, o trabalhador é massacrado. O, o povo brasileiro vai entender isso e eu uhum. acho que esse ano vai ser um ano dificílimo para a gente atravessar. Mas nós vamos chegar no fim do ano comemorando, se Deus quiser. <risos> Elza, estamos hoje na véspera do Natal. Você quer mandar um Feliz Natal para os seus alunos, ex-alunos, família de alunos, professores, para a população de Ribeirão Preto? Claro, eu quero dizer para a população inteira. E aí sem deixar de lado meus alunos, ex-alunos, professores que conviveram comigo, as pessoas que convivem comigo no dia a dia, aos meus familiares todos, aos meus conterrâneos aqui de Cajuru, que eu adoro aquele povo, dizer para todos um feliz Natal, que eles possam passar o Natal em paz junto com as suas famílias e que a gente possa ter um ano mais promissor o próximo ano seja muito melhor que esse. Muito bem. Ô, Elza, eu reservei um presentinho aqui para você de Natal. Não é de Natal, é só uma lembrancinha, porque eu, eu tô te devendo um livro, né? Eu, ah, eu não esqueci, não. Eu não esqueci, não. Aquele Já é o tem presente... livro novo lá, do nosso amigo lá, viu? Ah, que legal. Aquele é um presente que eu vou te dar, vou te dar, mas aquele é pessoal. Agora o nosso programa aqui Direitos na Rede tá te... Passando as mãos, ah, esse pequeno obrigado. brinde, Que é esta caneca aqui para você. Que lindo, que lindo, Quando for obrigado. preparar o leite dos netinhos ah, lá. Ah, deixar. Fala para eles, olha o Machado aí, ó. Vamos é, lá. No o programa. Meu pequeno... A próxima vez você traz ele. Nossa, mas aquele moleque tem adoração por você. <risos> é. Ai, as... ah, lindo, lindo, obrigado. Viu? Mas é, tudo ele fala assim para mim. E o Machado, ó. Aí olha eu ia só. saindo agora e falei assim: é. eu vou encontrar o Machado. Ô, oh, vó, por que eu não posso ir? <risos> É porque o Machado está trabalhando Ah, vó, Mas eu quero ver ele onde Que, ele que tá? graça, que legal Isso Ele, é ele muito. marcou muito você E às vezes eu tenho coisa que eu ouço lá Ou, ou mesmo nas fotos da, Que a gente faz uma troca lá nos, nos e-mails Ele hum. bate o dedo e fala Esse é o Machado Olha só, ele está com que idade? Cinco Que coisa linda, a idade do Antônio É, a idade do Antônio Vamos ser amigos, hein? Se Deus quiser. Isso é muito gratificante. É, Elisa. muito bom. Obrigado. Né? Leva para ele um beijaço no coraçãozinho. Obrigado. E, e você outro neto também. Neto também agradeço. É eu... agradeço. Ah, o outro fica trancado lá. É. Só mexendo na tela. lá. Estou passando apurado com esse moleque para tirar ele dali. Porque, do é geral, jeito. Né? E agora entra férias fica mais difícil ainda, né? Muito bem. Nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Direitos na Rede, chegamos ao final do ano e chegamos também ao final do primeiro ano do programa aqui pela Rede PT e pela fanpage, pelo Facebook. Foi um ano muito, muito difícil, mas ao mesmo tempo um ano muito gratificante e eu fico muito honrado de ter encerrado o ano e comemorado um ano de Direitos na Rede com a minha amiga professora Elza Rossi, que é, como a gente já mencionou, um ícone da cultura e da educação em Ribeirão Preto. Nesta... Manda um abraço para minha neta Isabela. Opa! Tá? Aproveita e manda, porque ela assiste o programa lá e vai falar que eu falei dos meninos, dos mas falando dela também. da neta. Então... A neta pra... é a Isabela. A Isabela, é, é mais Isabel. velha que os dois? É, no meio. No meio, tá certo. Então, um grande abraço também para a Isabela. E o nome do outro é o? É o João Pedro, a Isabela e o João Guilherme. Aí, então, já está contemplado aí o abraço, o beijo da vovó João Pedro, João Guilherme Isabela. Ela veio aqui no programa da Direitos na Rede, no programa do Machado, e está levando também um abraço e um beijo do Machado para todos. Obrigado. Nós estivemos então discutindo direito, cidadania, educação, saúde, democracia aqui com a professora Elza Rossi. Eu quero também colher a oportunidade para desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo um 2022, como disse a professora, com muita esperança, um 2022 sem fome, com muita saúde, sem vírus, e, portanto, um 2022 em que a gente se convença de que a felicidade é também um direito fundamental e nós temos o direito de lutar por ela. Eu quero agradecer... Imensamente. Obrigada. A presença da minha companheira e amiga Elza Rossi nesta edição do programa. Agradecer a minha equipe, a, a produção do Zé Alfredo Carvalho, a edição do Tiago Cavani. E agradecer, sobretudo, a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento. Eu espero contar com essa mesma audiência no próximo ano, em 2022. E, portanto, até lá. Um grande abraço. E um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos nós.